Salve galera, voltamos com mais um vídeo de Days aqui pra vocês família Seguinte, a gente havia parado aqui A gente vai fazer uma missão com o Esquizo aqui Pro acampamento do Iron Mike galera, beleza? É... No último episódio a gente foi fazer uma verificação com a Lisa Mas a gente viu que ela deixou um bilhete dizendo que estava bem Estava indo embora provavelmente Acredito eu que a gente vai encontrar ela ao longo da história Mas não é nesse momento Nesse momento aqui é a gente vai fazer Algumas é, coisas Para o Iron Mike O Esquizo aqui vai ser o nosso comparsa No momento galera O Esquizo não gosta muito do Deacon E a gente sabe disso Já é bem nítido isso para nós Né família Bom eu Vou ver aqui Uma noite Eles estavam esperando um voo de Portland Só que ele nunca chegou O avião estava transportando carga da Cruz Vermelha A Cruz Vermelha é, tá me entendendo? Remédios, coisas demandas. de médico, um cargueiro cheio. Talvez tenha até Brana. uns anti sei lá, lá o quê, A uns malucos, quase pelados, cheios É, umas de paradas dessas, Como bem isso. Onde? Tá aí. O Vê se fala que mais baixo. Vamos conversar lá dentro. Um culto lá, lá de Iron Butts chamado Rest in Peace. Eles veneram os morou, frenéticos. Lá, então. Você acredita? Eles venem. Iron Reed aqui? Um... Pertence dos ao Carlos e o seu grupinho de carecas que querem ser frenéticos. Merda. Então se você for até lá e for pego, corre pro norte, irmão. não, o tratado do Iron Mike com a Rest in Peace vai... Uh! Beleza, entendi, atende, entendi. Deixa eu perguntar uma coisa, por que tá me contando isso? Ah, espera aí. Primeiro, eu não tô te contando nada. Lembre-se disso. Segundo, você é um vagabundo. O que eu vou fazer? Eu te segui como se eu fosse um pau mandado te manter longe de encrencas? Beleza. Eu tenho muito mais o que fazer. Eu saquei. Você é um cidadão de bem, não é, Esquizo? Eu só estou tentando sobreviver, como todo mundo. Aí. Faça o que tiver que fazer. No fim das contas, é tudo o que temos. Sabe como é? Eu sei como é, Esquizo. Deixa o rádio ligado. Vou fazer contato. Aqui, cara. Deixa eu ver. Pô, vou ter que ir na mecânica aqui. Não quero arranjar encrenca hoje. Tá aberto ou não? Deixa eu ver se eu consigo mais algum ponto de habilidade aqui, cara. Mais alguma coisa de habilidade. Combate corpo a corpo, combate à distância, sobrevivência. Combate corpo a corpo. Artista de fuga. Gambiarra. Recarga. Deixa eu ver. Melhor a recuperação inicial e a duração de um coquetel de energia. Bloqueado, bloqueado. Esse daqui. Deixa eu ver o que tem aqui pra gente Lutar e correr Mãos de ferro Recarga rápida Preparado Pistoleiro ao simplesmente o dano dos dardos de besta Tô tá precisando de arma de fogo Ok Todo tempo não consuma mais o foco a recarregar uma arma de fogo. Sobrevivência. Deixa eu ver aqui. Aparece em sobrevivência. Olho de águia. As plantas são exibidas no minimapa. Alfinetadas. Oferece uma chance de reavir alguns dardos que tiveram sido disparados com besta. Não deixou aumentar a habilidade. quima. Gambiarra. Fechou. Pressione R2 com a ro na roda de sobrevivência para consertar uma arma branca com o Ok. Tá. Quem fala o que quer. Habilidade de realizar combos mais longos com armas brancas. Cara que é importante, mas eu acho que eu vou no sobrevivência As plantas não, acho que não é visão esse daqui combate à distância, esse aqui é importante cara. recarga rápida pistoleiro aumenta a precisão do Reduz o tempo de recarga. Aumenta a precisão das armas de fogo. Esse daqui também acho que é importante. Pontos de habilidade já foi. L2 e R2 para disparar uma arma de fogo. A precisão das armas foi melhorada e a dispersão de balas foi reduzida para todas as armas de fogo. Ok. Temos que conseguir mais pontos de habilidade com eles. Mas ela não tem nenhum trampo pra gente aqui, né, velho? Dizendo ali, nenhum trabalho disponível, ok. Deixa eu ver aqui onde então, eu entendi aqui, eu tenho... Volto que eu tenho histórias. Volta com campeonato do Vamos então, né? eu Vou ter que fazer um... de uma tela do uma Deixa eu ir na né? minha boca aqui, galera. Vamos lá então, né? Vou fazer uma viagem. Ah, e aí, só um minuto. Parabéns, tem que pegar vou um pouco de combustível aqui, aqui, Vamos ver se eu acho combustível logo em seguida. Aí, Cedão, tá aí? Sim, esquizo, tô aqui. Então, aquela parada que a gente estava discutindo... Vou precisar de um tempo. Eu preciso conferir a segurança na fronteira com o Iron Butt. Dá uma olhada nos Reapers, saca? Não, esquizo, não faço a menor ideia. Por que você não desenha para mim? Até parece, palhaço. Não esquece, eu estou me arriscando a p... Eu não quero me arrepender. Enfim, logo eu entro em contato. Enquanto isso, arranja alguma coisa útil para fazer no acampamento. Prova que o Iron Mike acertou para variar Tá bom, beleza, você que sabe. Você que manda, desligo. Aí, Sanjong, onde eu tá, você tá, eu irmão? Tô aqui, esquizo. Mas eu não sou teu irmão, caralho. Aí, por mim, tudo bem. Só tô fazendo o que eu posso para ajudar o seu irmão. Aquele assunto que a gente falou? Vamos dizer que você devia ir pra lá agora. Ah, é, Deixa tá falando ver. da fronteira com os Reapers. Engraçadinho. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só disse que se você quer dar um rolê, acho como vocês vagabundos chamam, rodar pela estrada, agora seria uma boa hora para isso, sacou? Sim, Esquizo. Como sempre, ah, eu saquei. É Desligo. eu acho combustível aqui dentro, é difícil, mas pode ser que eu ache, né, galera? Pode ser que eu ache. aqui não, filhão. Ah. É, garoto. Aqui não tem nada. não, vamos vazar. Vamos procurar combustível em outro canto. Aqui não vai achar nada. Olha aí, galera. Eu acho que esse episódio aqui é santa, eu vou ficar muito Enchendo as paciência Deixe em paz saco Na verdade O que eu tô sofrendo aqui velho? Será que não tem um bastãozinho aqui não Pô já tem um bastão aqui Né cara Lado, Tem combustível Meu Deus Que lugar pobre Pô De sacanagem com a minha cara O que, é que eu acho aqui meu? Ok de só ajuda. Ah, é verdade, preciso queimar o resto desses fios. Não, não, não, não, sniper. Ai, caramba. Caralho, agora não! É. Falando da fronteira com os Reapers. É Engraçadinho, não foi isso que eu quis dizer. Né? Eu só disse que se você quer dar um rolê, como vocês vagabundo chamam, rodado na estrada, agora seguiu uma pista. Sim, pesquiso. Como sempre, eu saquei. Desligo. Santo de ajuda. No portão, ele já apareceu aqui antes. Eu trabalhava muito depois. Mas já uma série de... Um segundo já. Sem quase todos... Algum... tá John, eu tenho um trabalho para você. Colpe. Você quer que o Manny mexa na sua moto? Só tem um Puta jeito disso deixar. acontecer. Eu tenho que trabalhar para você, tá? Entendi. Preciso que você dê um jeito um acampamento de saqueadores perto daqueles barracos queimados na Rodovia Cascade. Sabe onde é que eu tô dizendo? É, eu sei. Me chama no rádio se quiser saber mais. Beleza. Show, vamos lá então. Eu fazia... eu não achei que fosse tiver tanto por aí. Ele Isso é muito errado. Eu resolvo isso. Resolvido. Estou indo até o um acampamento de vagabundos perto da rodovia. O que mais você sabe? Não muito. Eles seguiram um dos nossos grupos de suprimentos. Chegaram meio perto demais. Eu mandei um cara investigar eles. Ele não voltou. Você mandou alguém atrás dele? Sim. Um tal de Deacon St. John. Desligo. Que beleza. Onde? Ah, ainda consigo. Os rastros. Aqui, Preciso disso. Ah no. Isso aqui é só. Preciso olhar mais de perto. Tá com um lado. Agora eu te Caramba. peguei. Caramba. É isso, pá. Opa. Caramba, fizeram com a cara do maluco, velho. Cê é louco. Então. É isso o que eu tenho que achar aqui. Demorou. Fala logo o que a gente quer saber. Eu não sei. Melo não sabe de nada. Refilte se liberta o refém. Cara, como é que eu tenho Uh. O acampamento. O nome do cara é Copa? Tá. Quanta gente vive lá? No acampamento. Ah, não. Quantos? Ah, é aqui, aqui. Uh. Quantos? Deixa eu ver aqui. Eu não sei de nada. Tá gostando? Uh. Hein? Tá difícil de respirar? Não tá conseguindo uh. falar? Uh. Deixa que eu vou te ajudar! Tá pronto pra falar? Hein? Não seja burro! Pra que se sacrificar? O que o Coplan fez por você? Tem gente vindo! Ah! Aligar algum tipo de acordo? Cadê você, seu pai? Ah! Ah! Abre fogo! Ele ah, atirou em mim! Da ah! ah, merda! Carrega! Chega! Chega! Saruminho! Faz barulho! Eu vou te soltar! O quê? O quê? Você não! O Copland me mandou. Vamos, levanta! Agora sim! Ah, oh, meu Deus! Obrigado, obrigado. Vamos! Eles estavam seguindo a gente. Consegue correr? O quê? Sim, sim! Bom, então corre, vai! Obrigado! Vou contar pro Copeland que você me salvou. Essa missão foi tranquilinha pra gente fazer, libertar o cara aí. Conseguimos aí. Aumentar a confiança do Google aí. fazer o nosso aqui dentro dele. Bom, é isso daí, né, galera? Deixa eu, eu ver não aqui. Você não dá uma Os dá meninos aqui. Esse cara. Eles não se importam em dividir, né, meninos? Aparece aí, granhão Ok. Deixa eu pegar esse cara aqui também. Tô aqui Vai falar alguma coisa, vai? Ah. Preciso me mexer Ah, eu tomei um tiro! Anda, anda, anda! E minha moto, ficou. caramba, minha moto estava tá perto. Galera, vou ficando por aqui, beleza? Senão o vídeo vai ficar muito longo. O vídeo de hoje foi isso, pessoal. Valeu se você ficou até aqui. Deixa o like, comenta, compartilha, galera. E, mano, comenta aí embaixo o que você achou, que a sua sugestão e tal. É, eu tô gostando da interação que vocês estão tendo aí, beleza? Estão é, ca... comentando aí, estão dando é, tipo opiniões, dando dicas. Isso é bem importante, eu gosto muito. Porque engajamento também importa muito aqui no canal, beleza, galera? E se quiser conversar comigo ou mandar alguma sugestão, alguma coisa de, de, de série, enfim, me manda lá no direct do Instagram que tá passando aqui embaixo, beleza? No Instagram eu sempre tô postando coisas entre, sobre o canal, galera, e a página do Facebook, beleza? E se puder me segue na, na, na página do Facebook também, porque ajuda demais. Galera, eu vou indo... Beleza? Valeu pela sua presença mesmo e até mais. Fui!